bem-vindo a mais um Fundo do Baú, bem-vindo, bem-vinda você que está aqui no canal a Luciana Oliveira. uma alegria estar tá de volta trazendo entrevistados super bacanas para a gente conhecer histórias que muitas vezes estão guardadas no baú junto com as recordações. É gente famosa, gente que você conhece, personalidades, celebridades que já deram várias entrevistas, mas ainda assim tem muita coisa coração que tá ali guardada há 20, 30, 40 anos e que a gente nunca viu nem ouviu falar. A ideia desse programa é justamente revelar esses tesouros do fundo do baú. Muita alegria hoje em anunciar um convidado de quem sou fã Tenho certeza que você é também Ele tá em todos os lugares, onipresente Na internet, na televisão, diversos programas O homem faz de tudo, um pouco E por isso, desde já, vou pedir para você Deixar o seu like, se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Apertar o sininho, porque vira e mexe A gente tem novidades inesperadas aí E você vai ser avisado E também, deixa aqui no comentário Quem mais você gostaria de ver no fundo do baú. A gente vai correr atrás. E agora, senhoras e senhores, rufem os tambores, porque o meu entrevistado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Fábio Porchat. Fábio Porchat, que alegria estar aqui no fundo do baú. Fábio, eu não sei porquê, mas você tem uma cara para mim de quem gosta de guardar recordação. Tô certo ou tô errado? Bom. Olha que engraçado, está certíssimo. Inclusive, eu tenho caixas de recordação. Uau! Por isso que, para mim, foi muito fácil escolher os objetos, porque eles já estavam aqui. Eu tenho uma caixa, inclusive, com fotos dos amigos aqui. Ó. Que bacana! É, então, os meus, eu, eu, foi difícil encontrar só três, porque tem uma, eu nunca vejo essas caixas de vez em quando. Vou fazer a limpa, assim, eu abro. E aí, eu a, hoje, fui pegar as recordações para a gente falar aqui, e vi um monte de coisa. Tem um monte de, info, um monte de coisa aqui de cacareco que eu já nem mais sei o que é. Uhum. Eu nem mais lembro o que recordação é. Aí eu vou jogando fora. Quando eu não lembro, é porque perdeu o valor. Mas, isso Mas é muito muita legal. coisa... Vários entrevistados falam isso, né? Que só de você ter que ir lá, escolher os objetos, a gente pede três, porque senão fica muito longa a conversa, e só nisso, só esse processo já é uma viagem, né? Porque justamente você vai atrás da caixa, das suas recordações, do seu baú, e encontra um monte de lembrança gostosa, né? Pois é, encontrei várias coisas que eu nem me recordava, inclusive, e coisas muito legais que estão aqui já separadinhas dentro da caixa para mostrar para vocês. Algumas eu vou comentar rapidinho, só para burlar a regra dos três, mas é porque tem muita coisa, tem muito recado, eu guardei muito eu falando, recado das pessoas. O pessoal vai mostrar também, acho que ninguém vai reclamar. Vamos nessa, Tamo com você, por onde você quer começar? Olha, eu quero começar por uma coisa, deixa eu ver aqui, que é mais divertido. Tem uma coisa bonitinha que é o seguinte, quando eu é, morava em São Paulo, eu morei 19 anos da minha vida em São Paulo, e eu nunca quis ser ator, nunca quis ser artista, nunca, nunca tinha aberto meus olhos para isso. Mas, olhando hoje, a gente vê, eu vejo nitidamente que eu só podia fazer isso, porque eu, eu adorava teatro, eu ia teatro, levava meus amigos no teatro, eu ia com eles, e eles não eram de teatro, nada disso, mas eles iam, vamos ver, vamos assistir as peças e tal. E eu guardei aqui o ingresso de uma peça é, de quando é, eu fui assistir, quando eu resolvi virar ator, o Terça Insana... É, era, uma, era um acontecimento em São Paulo e eu fiquei louco com aquilo. Eu não sabia o que era aquilo direito. Aquelas pessoas sendo engraçadas, aquelas pessoas fazendo um tipo de humor, que era o que eu adorava ria. Eu ia toda semana no Terça Insana e eu acabei de descobrir aqui lá na Avenida Clube, e eu descobri essa, esse ingresso do Terça Insana aí, que eu guardei aqui, ó. Olha aqui. Você sabe que eu tenho também, né? Eu tenho ingresso do Terça Insana também. <risos> é. E é. o que é mais legal que daí eu fui fazer uma participação no Terce Insana essa, esse ano passado e eu ganhei o troféuzinho de participação do Terce Insana ah. e eu falei para Grace, eu falei, Grace, você não sabe como é importante para mim, como é significativo ter um troféuzinho desse, que lógico, é um presente que ela deu, uma brincadeira que ela fez com quem participou, mas eu falei, mas eu era essa pessoa aqui, ó então eu consegui... É, e do fã que assistia sentadinho para o cara que está fazendo junto com eles. Então é muito emocionante, muito, acho muito representativo do que, do que a gente planta na nossa vida, do que a gente vai se inspirando e vai colher lá na frente sem nem saber. Sem dúvida alguma. E você, é, como você estava falando, né? você é, morou muitos anos em São Paulo, você nasceu no Rio, que eu já dei uma pesquisada, muito bebê ainda foi para São Paulo, ou veio para São Paulo onde eu estou, você está no Rio, né? Veio para São Paulo, morou até os 19 e aí é, volta para o Rio de Janeiro. Mas foi aqui em São Paulo que você é, descobriu mesmo que era isso que você queria fazer, que era o humor que você queria fazer e eu queria que você contasse um pouco desse episódio para gente que é um momento super marcante dessa da sua vida e não sei se nesse momento teve alguma recordação que você pudesse guardar física imagino que não né essa ficou na memória mesmo é na verdade tem uma coisa muito interessante que eu também descobri aqui que tem tudo a ver com esse meu momento de sair de São Paulo e vir para o Rio que é o texto dos normais ó que eu ah. escrevi à mão as imitações que eu fazia eu nem sabia que eu tinha isso aqui é, e tem aqui ó tudo um texto que eu que eu fazia o rui a vani né fazia de um lado o outro o rui a vani e tal foi com esse texto que eu apareci lá no programa do Jô, que foi o que mudou a minha vida e eu tenho eu comecei a escrever alguns textos baseados nos normais para mostrar pro pessoal da faculdade e tal e eu achei os textos alguns textos aqui e tem umas coisas engraçadas, é, curiosas de... Eu escrevendo comédia antes de ser ator, antes de estar envolvido com esse este mundo é da final, comédia. Final, então. O Fábio está citando isso porque ele foi uh, também assistir a um programa do Jô, a gravação, tinha plateia, você ia lá, se escrevia e ia assistir. Ele foi com um grupo de amigos e no intervalo, já muito aparecido, você vê que já era, já era artista dali, foi pedir para o Jô Soares para uh, fazer no intervalo uma, uma graça lá no palco. O Jô deixou, ele justamente fez essa interpretação aí dos normais, para quem lembra, o Rui e a Vani, que era o Luiz, Luiz Guimarães, como é que era o nome dele, Luiz? Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda Torres. <risos> maravilhosos, maravilhosos. E aí, então, ali, diz o Fábio, né, Fábio, foi ali que caiu a tua ficha que você uh, queria rumar aí nesse sentido, sei que estava na época fazendo administração. Eu, eu, é bom que eu já dou uma adiantada aqui para <risos> a gente não perder tempo nos seus objetos, que é o que interessa. Mas, na Wikipédia, você está como ator, diretor, isso me fez lembrar a coisa do roteiro e tal, ator, diretor, dublador, produtor, roteirista, humorista e apresentador da TV brasileira. Eu colocaria aqui empreendedor também, né? Porque o Foto dos Fundos é um baita case de sucesso é, na internet. Mas de todos esses, qual que você... Tem um que você se acha mais? Eu acho que ator, né? Eu sou formado como ator pela CAL, Casas Artes Laranjeiras, aqui no Rio. É, o que eu gosto do palco, do teatro, de estar tá fazendo ali na frente de, de gente, ao vivo, então acho que o ator é o, é o que eu coloco no, no na ficha do hotel, quando eu preencho. Eu acho que no fim das contas o apresentador é uma consequência disso, é, talvez roteirista seja junto com o ator aquilo que eu sou na essência. E lógico, é porque comediante é quase que não é exatamente uma profissão, né? é quase que um ramo... Que eu levei da vida. É, e que eu não nego, assim, porque tem muito comediante que não gosta de ser chamado de comediante, de humorista. Ai, não, eu sou mais que isso. Não, não, eu sou comediante mesmo. Eu gosto de fazer o povo rir. É, mas eu acho que, na essência mesmo, eu sou ator. Maravilha. Beleza, explicado. Vamos ao próximo? que mais? Vamos, Vamos ao ver. próximo. Eu, eu guardei uma medalhazinha. Olha aqui essa medalha que é uma medalha que não é nada religiosa é uma medalha da escola do Letra Viva o que é isso é uma boa pergunta mas é um, uma medalhinha de que eu quando eu estava na escola eu participei é, de uma olha aqui deixa eu mostrar para você é, desses concursos que tinha lá sei lá de matemática de português e tal e eu nunca participava porque eu não era exatamente um aluno incrível mas esse eu participei é, com um, um texto um, um, um escritozinho Um contozinho E ele foi selecionado para entrar no livro Da escola e tal E eu relendo o livro hoje É muito legal Reler aquilo que eu escrevi quando eu era pequenininho Porque já era de comédia era a história de um menino que era tão azarado que tudo dava errado na vida dele. Ele, no batizado, ele bateu a cabeça. E era muito engraçado, assim, como a minha cabeça já pensava para comédia, mesmo com 10 anos de idade. Que louco. Você acha que a gente é meio predestinado às coisas, Fábio? Você não. meio que acredita nisso? Não. não. Eu, eu não acredito nisso, não. Eu acho que o nosso... É, ambiente nos transforma, nos molda, nossa família, a, a, a onde, as, as possibilidades que você tem. É, no Brasil, a gente tem o futuro, infelizmente, determinado pela cor da pele, pela orientação sexual. É muito, é muito duro, pelo gênero, enfim. Isso é muito triste. É, mas eu acredito, sim, lógico, você tem... Às vezes você... É, é muito alto, se você é muito baixa. Tem habilidades, sua mão é menorzinha, sua mão é maior. Você tem mais habilidades, mais possibilidades para tocar piano, para pensar desse jeito ou não, dependendo do que você, de como você é estimulado na sua infância. Mas eu não acho que a gente nasce com um dom. Eu não acredito em dom. Eu acredito que você pode ser incentivado àquilo e, e, e o, o interesse pessoal de cada um é muito único. É da, do seu cérebro, da sua cabeça, da sua vontade, do que te interessou né, durante a sua infância, o que foi te chamando a atenção e para onde você foi caminhando. Agora, você falou dessa coisa da escola, que você não era uh, exatamente brilhante, mas já era. E o engraçadinho da turma também era, mas eu acho que todo mundo meio é adolescente, sempre é meio metido é engraçadinho, mas sempre quer fazer piada, Há os tímidos, aos tímidos que querem mais é ficar é. escondidos ali na deles, né? É, eu nunca fui tímido, eu sempre fui muito falante, muito, fui, fui muito apareci Zé Aparecido, assim, é. mas, mas tinha muita gente engraçada na minha turma que fazia umas piadas bobas, besta também, que eu ria pra caramba, então eu, eu não lembro de, na acho que a coisa que mais me, me marca na infância adolescente é ser muito falante, contar muita história, não ter vergonha de aparecer, de falar, de chamar atenção, então esse sempre fui eu. Maravilha, você tá quase, você é 1 de julho de 83, né? Você tá é. quase um leão, né? Para quem acredita nessa coisa de signo Leão dizem que é o signo do zodíaco, é o mais aparecido, né? E é. então, não sou tá... É o próprio, não né? Sou, né? Não, mas eu não sou, porque eu sou câncer, né? Então... É, então, não é leão <risos> Bom, e vamos para o próximo, então, o que mais você tem aí? Uma recordação dessa de infância. Eu tenho um bonequinho do Thundercat, Nossa. de 100 Nossa. milênios atrás. Meu Isso aqui meu. acho que representa... Olha aqui, ó. Tem a cabeça, Ele... né? Ah, não, tem não a cabe... cabeça. cabeça, cabeça. <risos> Isso repre... Eu adorava boneco e brincar com... De He-Man, de Thundercat, de x men E esse bonequinho acho que representa todos os meus bonequinhos que eu brincava na infância. Eu nem sei por que eu guardei ele, eu sei que eu guardei e ele tá aqui. E é um vilão, eu adorava os vilões, achava mais divertido que os, que os bonzinhos, ó. E esse bonequinho eu guardo aqui também. Mas eu não tenho uma recordação específica dele, mas eu ah. tenho é, uma recordação específica dessa época, de eu brincando com o Castelo de Grey's com de eu brincando com os X-Men, se ter os bonequinhos e... E fazer as historinhas, eu sempre criei muita historinha pra, nas minhas brincadeiras. Eu sei que criança faz isso, adolescente faz isso, é, mas eu lembro de, de deixar a coisa sempre elaborada, e sempre cada personagem tinha um, um detalhe, uma vida, uma, uma história. E acho que isso também faz sentido com quem eu sou hoje, né? Tudo, total, né? Olhando para trás é o que você disse. Você já vai identificando ali várias, várias pistas, né? do que realmente você, você faria bem na vida e está fazendo muito bem, aliás, né? É, bom, você está guardando isso aí. Uma, uma pergunta, eu guardo muita coisa, e por isso criei esse quadro, eu tenho aqui no, no canal no YouTube, o Baú da Lu. São 30 vídeos, só para você ter uma ideia. Eu tudo Mas guardo por quê? Porque a minha memória é uma porcaria. Então eu guardo ingresso, tem um monte de ingresso de show que eu falo, nossa, eu fui nesse show. Eu não me lembro, eu só sei que eu fui porque eu tenho um DEF. Então... É, a minha maior tristeza é não ter memória boa, porque eu não me lembro de quase nada. E das minhas viagens eu amo viajar e sempre viajo muito e volto e meio, pego as fotos da viagem, fico vendo e pensando: meu Deus, eu fui nesse lugar, eu nem lembro, nem sabia. Eu, na verdade, nunca gostei de tirar foto, então sempre às vezes era minha mãe que tirava as fotos, ou era a minha ex-namorada que tirava foto, e eu sempre achava meio bobagem. Agora que eu percebo que eu não lembro de nada, eu agradeço a todas elas por me tirar todas as fotos, porque eu só vivo essas lembranças através dessas fotos e desses videozinhos. Então, de uns cinco anos para cá, eu tiro foto e filmo tudo que eu posso em viagem, porque não só eu uso para a minha vida, eu uso para o meu trabalho, eu uso para os meus programas, mas eu preciso para lembrar que eu fui para aqueles lugares, porque é muito triste você esquecer para onde você foi. Ai, demais. Bom, e você tem, por falar nisso, o Porta Fora, né? Que é um programa de viagens que você apresenta com a Rosana Hermann, que também já esteve aqui no fundo do baú. Vou falar para vocês assistirem ao vídeo aqui em cima. Olha, a Rosana Hermann, que além de roteirista como você, é física. Imagine só. Ela é uma como... pessoa brilhante, a Rosana. Brilhante. Brilhante, super Ela bem é maravilhosa, formado. ela é comunicativa, ela, ela, é, ela é uma professora, assim, porque ela tem muito conhecimento e ela passa muito bem esse conhecimento para as pessoas de forma fácil, de forma, é, como é que se fala? Né? É, mas ela passa mastigadinho, assim, então isso é muito bom, é, é, você consegue entender assuntos mais difíceis é, através da, da fala dela assim ela é muito inteligente muito interessante cheia de história boa para contar mesmo Sim, de, aliás eu já tive uma vez até escalada para escalada não, conversei, o produtor de vocês me, me, me uh, contactou para ir ao programa acabou não dando certo, uma pena porque eu tô louca para ir contar das viagens também adoro é, a minha meta são 100 países e, e falando sobre isso é, quantos países você já conhece a que países você ainda quer ir, eu digo assim, os preferidos, né, sonho mesmo que você tenha no momento, porque isso também muda, e como é que vai se viajar a partir de agora, né? Você tem algum plano, alguma ideia? Eu, eu conheço uns 40 países... É, eu gosto de conhecer os países a fundo, assim. então não sou daqueles que vai três dias em cada país para conhecer muito país e tal. Falando em viagem, uma das minhas lembranças é o passaporte da Expo 98 em Lisboa, que eu fui. Eu era, era adolescente e você pode ir colhendo é, carimbos falsos, obviamente, porque é a exposição que tem lá, é, dos países e tal, e eu ia colecionando esses carimbinhos assim, esse 98, ó, mal sabia eu que ia conhecer um monte desses países de verdade. É, achei bonitinha essa lembrança, eu fui com a minha família, foi uma, uma das últimas grandes viagens que eu fiz com a família toda, assim, meus tios, meus primos, minha mãe, minha avó, uma coisa muito grande, Você tem até uma foto de como eu era na época, olha aqui. Ó. Olha, lá, garotinho, pra... né? Super garotinho. Abre aí, gente Gabriel, melhor? Que legal. Muito ah, bacana. E aí estava aqui dentro do negócio. Mas eu... Ó, deixa eu botar aqui para o pessoal ver a minha cara. E aí eu eu, eu eu gosto muito de viajar e conhecer a fundo e viver as experiências dos lugares. É um lugar que eu queria muito ir, que está na minha lista e que provavelmente não voltam tão cedo, é a China. É, queria ficar um mês viajando pela China. Mas como geralmente eu só posso viajar final do ano, é, eu para ficar um tempão, final do ano é muito frio na China, então eu tava sempre postergando assim para deixar para um dia que eu conseguisse um meio do ano, assim, um, um outono de repente para ir. Então a China, o Peru, que tá aqui do lado e é um lugar que eu quero muito conhecer, que as pessoas falam muito bem, não só de Machu Picchu e Nazca, mais do norte do Peru, tem umas, é, a, a parte da floresta com os templos, tem as lagoas também, altiplânicas ali, é, que eu quero conhecer muito. É, então, Peru e China são dois lugares bastante, assim, fortes para mim. Para relaxar e passar tempo, eu quero ir para a Polinésia Francesa. A família Schirmer falou que é o melhor lugar do mundo. Eu já quero ir há muito tempo, minha mulher também. É o problema é que é um lugar longe e caro. E também não dá para ir no final do ano, tem que achar um... Um lugar, um momento do ano, porque é difícil, eu trabalho sem parar o ano inteiro, então como é que eu consigo 10 dias em maio? É, é complicado para conseguir fazer isso, né? Uh -huh. Então eu tento, de vez em quando eu consigo, acho, uns tempos. Eu tenho feito isso muito na minha agenda, que é separar uns períodos para conseguir viajar para lugares é, assim, no meio da. É. É no meio do ano, assim, para também não ser aquela coisa trabalhar para viajar, trabalhar, para viajar. Não, é viajar no meio, é viajar na confusão também. Afinal de contas, eu trabalho tanto, conseguir juntar um dinheirinho para ter uma vida boa e tranquila. Então, para poder também. Eu sou daqueles que, se a gente juntou dinheiro, é para gastar o dinheiro. Não é para guardar. Então Mas ainda eu... mais errado, né? Exatamente. Agora, no Peru tem o CUI. Sabe o que é o CUI? Não o cui. sei, hein? Ah, então. É bom você saber e se preparar. É um porquinho da Índia que eles comem um ah, porquinho da Índia. Né? Maravilhoso. assado ou na brasa. Eu recomendo na brasa. Eu comi o assado, não, não me gusta. Fui pro na brasa. É, mas você é de topar? Já que estou aqui, vamos lá? Você sabe que o que mais me deixou assustado com a história de Corona é que eu tranquilamente comeria morcego se tivesse na China. Então, me assustou muito, assim, poder pegar a doença delas, Porque eu comeria morcego facilmente. Eu como escorpião, tubarão, baleia, é, todos esses bichos que podem ser comidos nos lugares que eu fui comer... É, eu fui comendo experimentando formiga, grilo, eu não tenho problema nenhum com isso, eu vou comendo, vou experimentando, vou entendendo, é ruim, é bom, comi aquele ovo de pato podre que tem lá no Nepal, e aí? gostoso, ótimo, adorei. É? Ah, que bom, é, é, gostoso, é um gostoso. Que é terrível, né? O ovo marrom que fica embaixo da terra, apodrecendo e fermentando, eles tiram e você come. Então eu gosto de experimentar, assim. Eu acho que é isso, assim, mais do que viajar, eu gosto das experiências que a gente é, recebe ali, que a gente proporciona com essas viagens, né? E agora viajar com essa pandemia vai ser muito curioso, assim. Logicamente, eu não tô nem falando mais desse ano. Né? Mas eu acho que a máscara vai ser adotada por todo mundo. Acho que enquanto não sair essa vacina, é arriscado viajar. Arriscado porque você vai que você pega um corona no meio da... Da, do, de Botsuana, e aí faz o quê, entendeu? É, e aí, digamos que você vai para um país que fecha tudo, fecha as portas, porque deu um surto e você fica quarentenado lá. Como é que você volta? Então, tem essas preocupações que eu acho bastante reais e que a gente tem que começar a levar em conta daqui para frente. Que pena, que pena. que mais? Vamos lá para as recordações. Volta aí para o baú. Quando eu fui sair do Rio para ser à toa, isso foi em 2002, é, eu, tinha, eu tinha meus amigos, que eu tenho até hoje, meus amigos de escola, sou amigo deles até hoje, a gente se vê, se fala sempre e tal, e foi uma coisa assim, foi o primeiro do, do grupo de amigos ali de 10 que foi tentar a vida fora, que saiu de São Paulo, foi sim, bota, tô indo para o Rio morar fora e tal, todo mundo ficou meio... Eu gravei um vídeo para os meus amigos de despedida, falando tchau para todos eles, e falando de um em um, o que, que eu gostava deles ou não e tal... E, e aí, eles me deram, fizeram um vídeo também para mim, falando coisa. Aliás, eu tenho que até achar esse vídeo, que deve ser muito bonitinho. E, e eles me deram uma agendinha telefônica, que eu nem lembrava disso, que eu achei bonitinho, que está aqui, ó. Nós vamos continuar sempre aqui para você. Eles anotaram. E na agendinha telefônica dele. Aqui, bonitinho. Eles anotaram os telefones e os nomes de todo mundo. Que legal. Aqui, Beto Medical, Alexandre. A Catarina, a Fernanda, eles foram colocando, a Gabi, o Gus, eles foram colocando aqui nas letrinhas as pessoas, o Leonardo, a Maria Paula, foram todos colocando. Achei muito bonitinho isso, o endereço, o telefone e o e-mail, que é para a gente não perder contato e tal. engraçado, que ele não tinha WhatsApp na época, né? hoje em dia a gente não perde contato com mais ninguém. Mas eu achei essa recordação muito fofinha que é um, um, um presente que eles me deram para eu não esquecer deles e eles não esquecerem de mim. É uma agendinha muito simpática. você mantém esses contatos ainda hoje? Obviamente, os números mudaram, mas você mantém essa amizade até hoje. Sim, eu, mantenho, eu mantenho Encontro com eles sempre. Alguns deles trabalham comigo, inclusive, em outras áreas. Eu tenho um amigo, de, por exemplo, o Beto Vidigal. Ele é que mexe com, que, com toda a parte financeira da minha vida, porque ele, foi, ele é formado nisso, ele mexe com investimentos e tal, então ele trabalha comigo, é, outros amigos que, que eu... A gente tem o um grupo desses oito, nove amigos que se comunica sempre, que tem feito Zoom nessa época de, de coisa, então eu tenho esses amigos das antigas, e é até bom, porque como eles não são do, do meio, é bom para eu sair da minha bolha artística, sempre saber o que, que eles estão pensando, para eu voltar um pouco para o mundo real. Pois é, estou é, vendo que você está aproveitando bem essa quarentena é, para fazer essas lives, estão super repercutindo, você está uh, reunindo pessoas muito, muito interessantes, né? E de áreas das mais distintas possíveis, e lembrando aí os seus programas de top show, né? Que você teve na Record, uh, no NT, acho que também chegou até, Multishow, né? O Talk Show, na verdade, foi na Record. Agora eu tenho no GNT O Que História É Essa, por já, que não é exatamente um Talk Show, mas, enfim, é um programa de que eu recebo convidados ali, a gente conta história. É, tem o um Papo de Segunda, no GNT também, toda segunda, às 10h30 da noite, ao vivo, eu, Francisco Bosco, MC do João Vicente de Castro, falando sobre os, os temas pertinentes da atualidade. O Que História É Essa é toda terça, às 10h30. Eu tenho é, a série Homens, que eu lancei no Comedy Center e está na Amazon Prime Video. Para quem não assistiu, as duas temporadas estão disponíveis lá. Uma comédia, uma série, uma comédia muito divertida. Tem eu, Rafael Portugal, Rafael Lorgan, Gabriel Godoy, Gabriel Luchar. Está muito engraçado falando sobre o que passa na cabeça torta dos homens. É, tenho feito essas lives todos os dias, às sete da noite, no meu Instagram, entrevistando pessoas, personalidades, celebridades. Eu já conversei de Luciano Huck, a Xuxa, de Sandy, Ludmilla, de Fernando Henrique Cardoso, a Fernanda Haddad. Eu estou fazendo umas lives políticas também. Já conversei é, com cantor, ator... É, de tudo um pouco, e, tá, e às vezes eu faço brincadeiras. Com a Dani Calabresa a gente fez jogos, com a Ticiane Pinheiro também, mas com o João Kleber a gente conversou sobre o passado dele de comediante. Então é legal porque eu estou conseguindo exercitar esse meu lado entrevistador também é. no dia a dia e gerando um conteúdo para as pessoas que estão em casa, porque elas precisam também manter a saúde mental delas. Né? Agora, Fábio, e gravar, hein? Quando? Quando? Quando é que vai voltar então... a gravar Que História É Essa? Quando é que vai voltar a gravar é, Porta dos Fundos? Como é que, Porta como dos é Fundos que... a gente está gravando, Porta dos Fundos a gente continua gravando direto. Uh, a gente já, já tinha o um material pronto pra, de vídeos para três meses de frente mas a gente continua gravando de casa, com, falando sobre quarentena, então, é, fazendo lives, fazendo call, fazendo zoom, fazendo FaceTime, fazendo esses vídeos que usem esses recursos artifícios, a gente tem gravado é, constantemente, pelo menos uns três por semana, a gente tem gravado e lançado. A gente tem feito vários co conteúdos exclusivos para a quarentena, para as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Twitter, o nosso... agora tem o TikTok do Porta dos Fundos, a gente lançou um vídeo exclusivo para lá, eu tentando botar máscara, então o Porta continua firme e forte, aliás, quem estiver te... quem acompanhando ou não estiver, fala, caramba, faz tempo que eu não vejo, baixa o aplicativo do Porta dos Fundos, no celular é de graça, ele avisa quando tem vídeo novo e tem uns vídeos muito divertidos, vale a pena, a gente está lançando todo dia vídeo, então dá dá para seguir isso. O papo de segundo eu tenho ido no estúdio ao vivo, eu gravo lá, os meninos ficam em casa, mas eu vou lá para o estúdio e toda e o único na verdade que tá nesse momento em suspenso é o que história é essa, porchar, que ele depende da plateia. E a gente não vai poder ter plateia até o final do ano, então a gente está pensando como a gente vai transformar o programa, ou segurar ele, ou lançar. A gente não sabe exatamente o que vai fazer com o programa. Estamos tá... estudando possibilidades. Você já está programado, então, para não gravar até o final do ano? Você não acredita que vai gravar, voltar a gravar? Eu vai... não... não é uma opção oficial dos canais, mas é uma opinião minha. Eu acho que é impossível a gente gravar o História dessa por Chá esse ano do... do jeito que é, do modo como a gente gravou e que a gente acredita que é o melhor programa possível. Uhum. É, talvez a gente faça umas ajustes, talvez a gente mude, pode fazer tudo é, todo mundo de casa, enfim, então a gente está estudando essa possibilidade. O programa como é? Eu não acredito que esse ano volte não. E tudo mais, né, Fábio? Filmes, séries, novela, como é que vai ser, né? Não vai ser, né? <risos> Você acha que não vai rolar mesmo, né? Não, não vai rolar. Não vai é um problema, rolar. problema, daqui a pouco a gente vai tentar vendo tudo, reprise aí das séries, dos filmes. Bom, apesar que a produção mundial é tão enorme, talvez isso nos force até, é o um lado bom, a procurar coisas, né? coreanas que a gente vai está vendo um pouco, vão ter umas coisas iranianas, né? A gente começa a diversificar aí esse conteúdo, né? É, Para esse ano, 2020, eu acho que ainda tem muita coisa que vai ser lançada porque já estava pronta. Como por exemplo, Homens, a série que eu fiz, ela já estava pronta. A gente filmou ano passado, então a gente conseguiu lançar no meio da pandemia uma série inédita. e é, muito legal, porque no fim das contas é um conteúdo novo para as pessoas que estão. Então, eu acho que até o fim desse ano as coisas vão bem. Ano que vem é que eu acho que vai ser a safra ruim. Ano que vem é que eu acho que vai ser difícil para o audiovisual. O teatro tá perdido, assim. É, o teatro não volta realmente tão cedo. Esse ano não vai acontecer, até porque mesmo que volte, ninguém vai ver. É, e quando voltar, até ter a vacina, eu acho que a gente não vai ter peças que não sejam monólogos, com o público reduzido, com espaço entre as cadeiras. Eu acho que vai mudar, até ter essa vacina, no final do ano que vem, as coisas vão ser bastante duras. Como é que você encara tudo isso, hein, Fábio? Em que sei sentido? Lá, sei lá. Ah, sei lá, fica meu deprê, ou você é daquele que fala, não, vamos resolver então, vamos pensar numa solução. Porque é, eu, você está contando isso, e eu, poxa, que triste, né? É, é, horrível. A situação é péssima. Para o audiovisual, para o teatro, para as artes cênicas, é, é um, uma perspectiva nula. Ninguém sabe quando vai voltar... É, já não bastava tendo um governo como inimigo é, da cultura, agora a gente tem o vírus para prejudicar tudo. Então eu tenho ajudado e, div e divulgado muitas é, instituições para ajudar os trabalhadores da cultura, porque quando a gente fala trabalhador da cultura, a gente está dizendo é, não só o ator, e quando eu digo ajudar os atores, não é ajudar o Fagundes, ajudar o, o Tony Ramos, o Fábio. Eu estou falando de ajudar os 95% de atores que não têm como outro sustento, que não têm possibilidades, que não são famosos que não estão na, em destaque na televisão e têm um salário lá. Estou falando dos trabalhadores também, bilheteiros, seguranças, cenotécnicos, o cara que segura no cinema, o cara que segura o cabo, o eletricista, que a bem. camareira, a moça que leva o cafezinho, o segurança, todo mundo, todos esses esses milhares de funcionários da cultura estão desempregados, estão sem perspectiva, estão sem salário, estão sem como sobreviver. Por isso que eu tenho levantado várias bandeiras. A PTR, por exemplo, é, é um trabalho muito legal que está fazendo aqui é, com as peças de teatro, com os trabalhadores de teatro. É, a, o Fundo Marlene Collé também, lá, na, lá no, em São Paulo, com a PTI, também fazendo com os funcionários de teatro, eu tenho doado e divulgado. A Filma Rio está fazendo uma vaquinha para comprar cestas básicas para a galera do setor, então é muito legal poder ir atrás é, da, da PTR, do Fundo Marlene Collé e da Filma Rio, para quem quiser doar, e mais uma vez, a, a doação não é para mim, a doação não é para o Paulo Gustavo, a doação não é para o Whindersson, a doação é para a camareira, que a gente está ajudando também, tá? Uhum. Só para não parecer dentro é seu dinheiro que eu tô ficando com o meu, não, não, eu tô doando, tô doando bastante para muito lugar, tentando Tudo. fazer a minha parte, é. mas a gente precisa da ajuda de todo mundo, a gente precisa das pessoas, tá todo mundo em casa falando, tô vendo série, vendo filme, ouvindo música, lendo livro, isso é cultura, é, isso é que é cultura, e é isso que preenche a nossa vida, isso que nos dá a visão de mundo, isso que carrega o Brasil para frente, isso que faz com que a população é, evolua também. né? Então, é importante que a gente dê valor à cultura, uma coisa que estava vindo tão desvalorizada, a gente entenda que a gente precisa da cultura num tempo de pandemia como esse, a gente precisa ainda mais. Né? É, é, não só, sempre, né? É, tem mais aí alguma recordação que você guardou para gente? Tem, eu sempre torci para o Vasco, e em São Paulo, torcer para o Vasco na época que não tinha internet, que eu tinha que esperar o jornal do dia seguinte para ler. O Vasco não jogava em São Paulo, quase nunca jogava no Rio, sempre, né? Lógico, é o time do Rio. Mas eu ia de vez em quando com um amigo meu, que era português, ao Canindé. E eu tenho aqui um, uma associação aqui portuguesa de desportos, olha que bonitinho, que para assistir um Vasco e Portuguesa, eu fui lá no Canindé. Então tá aqui bonitinho, aguardado, o estacionamento de sócio, que ele era sócio. E eu ia lá com o Gustavo, assistir os jogos da Portuguesa, muitas vezes, ele em todos, e às vezes assistia os do Vasco também, e essa aqui eu guardo com muito carinho do Gustavo, que é um amigo muito querido, e da Portuguesa, que é um time que eu sou muito, muito fã também, assim, é uma pena o que fizeram com a Portuguesa, e é onde ela tá, a Portuguesa merecia mais destaque. Uhum. futebol, você curte, assim, a gente está falando dessa história de teatro, não sei o quê, estádio também vai demorar, né? É, vai demorar voltar a ter torcida, eu sou, eu torço, gosto, eu sou vascaíno, assisto o jogo, me irrito, oh o Vasco não tem me trazido tantas alegrias, é uma diretoria péssima. como tudo no Brasil sendo politizado, a diretoria do Vasco é, uma, é um presidente que não foi eleito, é uma história bem parecida com a do Brasil, recente, o presidente que não foi eleito, os sócios votaram num cara, ele deu um golpe, ele se elegeu lá, e no Fernando, o Vasco indo mal, não tendo dinheiro, não pagando os funcionários, inclusive eu também fiz uma, uma ajudei, divulguei, doei, Pros, pros, não para os funcionários, mas para os ambulantes no entorno de São Januário, que também estão sem, é, sem nenhum tipo de remuneração. Então, fiz doação, tentei doar e, e, e chamar a atenção para esse fato. Então, futebol é uma coisa que me, me traz muitas boas recordações. E uma das recordações que eu trouxe aqui é um placar de 15 do 5. Olha que engraçado isso aqui. Eu estava eu no terceiro colegiado, então isso aqui é 2001. Será é 2001? 2000, 2001, que é um placar de 10 a 0 pro meu time. Olha aqui que maravilha. Isso é raríssimo eu ganhar. E o mais importante, que eu era goleiro, mas eu joguei na linha. Olha de quem foram os gols aqui. Muito gol do Fábio, ó. Fábio, ah, Fábio, tá. Fábio, Fábio. Fábio, É outro. Minha gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis gols do Fábio. Mas tinha outro. Fábio era você tinha mesmo. Outros três Fábios. Mas esse era eu. Por isso que eu guardei isso aqui, afinal de contas. É, então a gente ganhou de 10 a 0 no campeonato do terceiro B contra o primeiro A. E eu guardei isso para mostrar que um dia eu não fui tão pereba e tão perna de pau assim. Maravilha. Você não é, né, do esporte, da, da prática esportiva tal, não é, não é muito chegado aí, né? Eu sou muito coordenado, então eu nunca joguei bem, nunca pratiquei nenhum esporte bem. É, hoje eu gosto de correr, o esporte que eu gosto de fazer para tentar me manter ali no peso e tal, é correr, e não é que eu ame, mas eu também suporto. O uhum. Fábio, você é, comentou essa questão aí da cultura, da, da politização das coisas e tal, é, você está é, começando a se manifestar mais sobre isso? Eu não sei se você já fazia isso, se você faz agora, mas começando a... a, a... Ter essa preocupação de, de marcar uma, uma posição clara com relação ao que está acontecendo no Brasil, ou você, como artista tal, evita esse assunto, vocês tiveram um problema com a porta dos fundos, com a sede que foi atacada. Né? Não se fala mais nisso, um foi para a Rússia, os outros nem identificados foram, me parece, eu não sei qual o andamento aí da história. Mas que ninguém tá muito preocupado, né? Porque, tipo assim, dá para descobrir, querendo, o que descobre, né? Então, eu não sei se isso também te, te, te desestimula a tocar nesse assunto, a, a meter a mão nessa ferida aí. É, eu, eu sempre me posicionei, sempre falei aquilo que eu acreditava, é, mas, ao mesmo tempo, tentando não não agredir o outro, né, respeitando a opinião, mas sempre dando a minha. É, desde o... Para falar de um caso recente, na né, eleição, ou ele, não, eu fui na passeata, eu postei, eu falei de, que havia outras opções é, para a direita e para a esquerda que não fosse um cara como o Bolsonaro. Eu acho muito curioso é, as pessoas se surpreenderem com o Bolsonaro, um cara que sempre foi aliado da milícia, que sempre falou... É, a favor da milícia, ontem a Papo com o Freixo foi muito esclarecedor assim para muita gente. É muito difícil a gente ter um presidente tão assim, né? Eu, eu até coloquei isso no Twitter: é, despreparo, é, ignorância e burrice são tão nocivos quanto a corrupção. Aliados, à corrupção e a milícia, é pior ainda, né? É, mas eu sempre me posicionei, sempre falei, sempre tentei, ser, ouvi muito, ser muito. É, não ter exatamente partido para poder ouvir de todos os lados mas a gente se depara, e eu acho que agora é um momento perigoso porque a gente se depara com um princípio de, de, de, de fascismo é, com um princípio a gente tem um cara que não respeita a, a imprensa, que quer calar a imprensa, que não respeita a cultura e os artistas, que não respeita a população brasileira que está morrendo do corona, é, que sai, que vai para a aglomeração, que incita o ódio, que incita a aglomeração nesse período, que incita manifestações contra o STF, a favor do AI-5, contra o Congresso. É um cara que flerta o tempo todo... É, com a não democracia, né, é, e a gente esquece, porque a gente fala, ah, mas a ditadura não é de um, de um dia para o outro, não é que um dia o cara fala, tá decretada, não, ele, a, a, a coisa é maléfica, ela vai tomando conta, ela vai fazendo com que a gente tenha cada vez menos direito, cada vez a população elegeu ele democraticamente, então é, a gente vai sendo levado e dragado por esse lugar se a gente não estiver atento, é preciso estar atento e forte. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, gritar, falar, avisar as pessoas e não deixar isso acontecer. Eu acho que esse, esse homem não tem a menor condição de ser presidente do país, de conseguir comandar aquilo, ainda mais porque a gente vai vendo que ele quer se beneficiar, ele quer beneficiar a própria família. E não adianta vir falar de Lula, de PT, que eu também já falei mil vezes que eu não sou petista, nunca votei no PT... É, acho que, é, que tem milhões de questões do, do, do, do Lula só que eu ainda acho que é, a gente falando de Lula e de PT e de esquerda e tal tudo ainda é no campo democrático é, você punir a corrupção, você prender as pessoas você julgar quando você está falando de Bolsonaro você está falando de uma coisa que está fora do campo democrático de um cara que quer sim instaurar uma ditadura aqui é, ah, Fábio, você está exagerando. Não, não estou exagerando. Quando o cara manda jornalista calar a boca, que lugar é esse? Que, que mundo é esse que as pessoas estão mandando é as pessoas calarem a boca? É autoritário, né? E no fim das contas, aquelas pessoas que jogaram a bomba no porta, é óbvio que aquilo é político, não tem nada a ver com religião, porque Jesus não quer que ninguém jogue bomba em lugar nenhum, é, Deus não quer que ninguém mate ninguém, é, então esses caras estão sendo movidos por um ódio político, sim, e as pessoas precisam tomar cuidado, a gente precisa alertar quem está à nossa volta, porque é perigoso o momento que a gente vive, é preciso estar atento e forte, e eu vou estar do lado é, sempre da cultura, sempre da racionalidade e da democracia. E se isso tivesse sido atentado como está sendo, a gente precisa falar. A gente precisa botar a boca no trombone, para usar uma expressão antiga. É, e não dá mais para defender Bolsonaro é, dizendo que, tadinho, ele não consegue... Não, um cara que está tentando proteger a família dele, um cara que, tá, que tem é, ligação com milícia... O cara mora na milícia, conhece a milícia, é, a, a homenageia a milícia, tem relação com a milícia, a milícia trabalha no gabinete no, no do filho dele. O cara tem foto com a milícia, meu Deus do céu, o que mais ele precisa para as pessoas entenderem que não é bom, que não funciona. E eu não estou falando tudo isso, porque daí então eu quero o PT no poder. Esquece PT, minha gente. Vamos focar na democracia. Tá vindo aí as eleições, mas a gente não pode reeleger esse monstro. Esse cara vai destruir o país vai destruir a nossa população, como já está fazendo. Tem mais alguma recordação do passado? Ou é, porque depois Não, né, de... eu... do futuro? Agora mas... foi tudo, já falei de um monte de coisa aqui, eu... as minhas Olha, caixinhas. muita coisa dentro dessa caixa aí para um próximo furo do baú, ainda que alguns oh, estão... eu... Sabe, eu tenho então... umas coisas que eu guardo que eu nem lembro o que, que é, por exemplo, eu tenho aqui uma rolha. Nossa! O que, que é isso aqui, ó? Não sei o que é essa rolha. Tem Eita. um cordãozinho que a mãe me trouxe do Peru, ó. Ai. Tá guardadinho aqui. É, tem várias coisinhas aqui é, que eu vi anotando e tal, mas muitas delas eu nem me lembro mais, mas é gostoso ter essas recordações. Fábio, gostoso demais esse bate-papo com você. Muito obrigada por ter aberto aí o seu baú de recordações aqui para a gente. É uma alegria conhecer um pouco mais aí da sua história. Boa sorte em todos os seus projetos. É, boa Muito sorte. Obrigado quarentena, parabéns pelas lives, tá muito bacana, tenho acompanhado como tantas outras pessoas, e até um próximo Fundo do Baú. Antes de me despedir, vou pedir pro pessoal, né? Deixar o like, você sabe, né? Você faz aí a ladainha pra mim, qual que é? Deixar Nossa. o like? Comenta, like, divulga, faz um sininho, faz a, a, o esquema todo pra esse vídeo aqui, todos os outros chegarem, todo mundo. Isso aí. Muito obrigada, querido, tudo de bom pra você, até o próximo, hein? Gente, é isso aí, Fábio por chá no furo do baú, muito bacana, que alegria, hein? Vale o seu like, não vale não? A gente volta, hein, a qualquer momento. Se inscreve no canal, aperta o sininho e a gente se encontra por aqui, tá? Muitos beijos, tchau!